Galera, o Bitcoin saiu da água pro vinho, mudou completamente aqui o cenário, tá? Vou mostrar para vocês exatamente o que aconteceu. Ontem aqui eu estava mais com um viés mais bearish pro Bitcoin, mas depois que eu vi aqui hoje, realmente eu vou mostrar para vocês o que, que mudou aqui agora, tá, no mercado, mas tem ressalvas, tá? Vou mostrar para vocês aqui agora algumas coisas importantes, tá? A gente vai olhar então que o Bitcoin, vou comentar rapidamente sobre a dominância, tá? O Ethereum também tem os alvos interessantes aqui pro Ethereum, que eu vou mostrar para vocês aqui agora, tá? Se a gente conseguir manter aqui esse pivô também de alta que ele está fazendo, assim como o Bitcoin. A ah, sp 500, pessoal, pessoal, né? essa aqui é a primeira ressalva que eu quero fazer para vocês. E também aqui vamos olhar onde está, né? além dos indicadores de sentimento, vamos olhar também aqui as, a liquidez do Bitcoin, tá? que a gente pode esperar. E também aqui olhar rapidamente as ordens. Aqui a gente tem bastante resistência aqui na região dos 43.800 dólares. Tá? Mas enfim, pessoal, vou comentar para vocês aqui agora né? a minha expectativa para o Bitcoin para as próximas horas. Então, bora lá para o vídeo de hoje. Então vamos lá pessoal, vamos dar uma olhada aqui no Bitcoin. Não se esqueça de deixar aquele like para apoiar, se você gosta dos conteúdos aqui do canal, tá? Então também considere se inscrever aqui no grupo do Telegram, tá? Tem mais de 11 mil pessoas lá no grupo, bem bacana, tá pessoal? Comunidade forte, sempre se ajudando, muito interessante mesmo. Participem para você não ficar de fora aí do mercado, né? As pessoas estão sempre trocando ideia lá, tá eu, o professor Digar, então se você quiser fazer qualquer pergunta eu também estou lá. Mas deixe as perguntas aqui também abaixo na aqui no Aqui no, no YouTube, tá? Isso que é muito importante mesmo. Uh, eu vou tentar responder um, na medida possível todas as perguntas que vocês colocam aí, aí abaixo, beleza, pessoal? Peço desculpas para vocês pelo horário aí, tá bem conturbado aqui o meu uh, a minha agenda. Eu tô voltando pro Brasil muito em breve. Essa aqui é a notícia boa, tá? Então eu devo estar tá em abril aí uh, no Brasil. Vou passar em São Paulo. Então quem tiver em São Paulo aí, de repente vou marcar uma cerveja. Vou avisar para vocês aí. A gente faz um encontro da turma, tá bom, galera? E também depois eu passar em Porto Alegre e depois não sei o que vai acontecer, tá? <risos> Mas é isso, estou voltando pro Brasil. Fazer um check-up aí da saúde também, ver a família, vai ser legal, tá, galera? Então, aviso vocês aí, participem do grupo Telegram, eu vou combinar aí tudo lá pelo grupo aí do Telegram, beleza, galera? Então vamos lá. Bitcoin, o que aconteceu aqui, galera? Olha só, Bitcoin estava tá nessa região aqui de suporte próximo aqui, ó. Bem conturbada, né? Eu estava aqui, apesar de nesse suporte aqui, pessoal, não estava muito animado com o Bitcoin, não. E a gente teve esse pump aqui, tá? Pro Bitcoin. É, e fomos buscar aqui regiões acima, até inclusive eu cogitei aqui, tá? Fazer um short nessa região. Só que aqui, pessoal, essa aqui é uma região que a gente não faz short, porque a gente tem um suporte aqui, né? Então, um suporte, inclusive, essa linha que é uma linha que eu mostrei pra vocês aqui, ó. Vamos pegar o gráfico de 4 horas, a gente pode olhar mais para trás. É uma linha importante, tá? Então a gente conseguiu romper ela né, e ficar acima. Então a gente não shorta numa uma região de suporte. Então eu não entrei no short, tá? E por esse motivo e também porque o stop que a gente deveria deve colocar aqui, tá? A gente colocar acima disso aqui seria bem bem arriscado, tá? Eu comentei pra vocês que a gente tinha liquidez aqui, ó, no High Block Capital, uma pra vocês, né, Que nos últimos dias, a gente tinha liquidez aqui, ó, acima das regiões, tá? Que é acima das regiões dos 43, então a gente tem que colocar um stop muito longo, tá? Esse foi o motivo principal de não entrar no short aqui, mas também a gente tá na região de suporte, tá? Mas, pessoal, acabei fechando uma operação de long, eu falei pra vocês que eu fiz uma compra ontem, né, nos 40.600 40, ali, é, dólares, uma operação de compra, e o Bitcoin me fez esse pump aqui, tá? Que, na minha opinião, né, não foi, não foi esperado, tá? Eu realmente foi Fui surpreso com esse pump aqui do Bitcoin e acabei fechando uma operação aqui prematura na região ali dos 41.100, 41.160, uma coisa assim. Não agora eu nem lembro. Então galera, vamos dar uma olhada no Bitcoin porque algo aconteceu interessante aqui, tá? Primeiro eu vou mostrar para vocês a análise técnica. É, ó, a gente tá aqui nesse triângulo aqui. Deixa eu puxar o gráfico diário mostrar para vocês que algo interessante. Ó. A gente tá aqui no gráfico diário, tá? E é o seguinte, galera, a gente fez esse pivôzinho aqui, ó, de alta, por enquanto, aqui confirmando, tá? A gente está aqui em cima dessa região aqui desse, desse, dessa resistência anterior. Então, se a gente manter esse pivô de alta aqui, é importante ficar em ciente que a gente testaria esse topo anterior aqui, ó, tá? Então, esse topinho anterior a gente vai testar, porque a gente tem aqui, ó, vamos botar essa projeção Fibonacci desse fundo aqui ó, até o topo, ó. Então, do fundo do topo, galera, a gente tá aqui, ó, projeção Fibonacci, a gente... Botar aqui essa região de 382 aqui em cima, a gente vai buscar aqui, ó, exatamente, tá? Esses topos aqui anteriores, ó, na região dos 45.360 dólares, né? Se a gente manter aqui, ó, manter uh, né? a gente não perder aqui esse fundo aqui, na verdade, tá? Fundo dos 40.600, mas na minha opinião, a gente segurando aqui agora nessa região dos 42.000 dólares, na minha opinião, já vai ficar bem interessante pro Bitcoin, tá? Então. Essa aqui é a análise técnica que eu tenho para vocês, tá? Basicamente isso, em relação ao Bitcoin, tá, galera? Tem que acompanhar aqui agora, porque a gente poderia, com esse pivô de alta aqui, rompendo essa região, a gente poderia buscar essa casa aqui dos 45, aqui, esses topos anteriores, tá? E daí sim, galera, ó, se a gente conseguir ficar, voltando aqui no gráfico diário, se a gente conseguir fechar o diário acima dessas regiões aqui, ó, tá? Dessas, dessas, desses topos aqui no fechamento do diário, a coisa pode ficar bem interessante pro Bitcoin, tá? Então, fiquem de olho aqui, pra mim, Uma melhor compra aqui, conservadora, é a gente é, né, inclusive aqui eu tô cogitando a, a me expor mais meu capital aí, na né? especulativo acima dessa região de 45, tá, sem problema nenhum, é, não tem problema nenhum, aqui essas regiões de suporte é meio boa compra, mas aqui pessoal, é uma compra mais conservadora tá, se a gente conseguir manter esse suporte aqui, né de bota os, rompeu aqui, fechou o diário acima de 45, Nessas exatamente aqui, o fechamento do candle diário aqui, ó, A gente pode, né, ficar mais otimista e botar um stop até a, rajum, a curto aqui, tá? E, e ver se o Bitcoin vai buscar regiões que eu falei para vocês. Regiões dos 45, os 55 mil dólares, tá? Que é, seria o alvo aqui se a gente romper esse esse padrão aqui, tá bom? Então, galera, o Bitcoin aqui ficou interessante em termos de análise técnica, tá? Mas lembrando que a gente tá aqui nesse padrão aqui de... Nesse padrão aqui de... É, nesse padrão aqui de uh, é, lateralização. Então, o tudo pode acontecer, tá? O Bitcoin tá surpreendendo aqui, a qualquer momento a gente pode ver, né? Ele não fazer, que não buscar essa região. Então, tá bem complicado, tá, galera? Eu não tava esperando isso aqui, apesar de ter aqui, ó, a, em termos de análise técnica, tava, tava interessante aqui, tá? Então, rompemos aqui, confirmamos, fechamos o candle aqui acima dessa região, ficou interessante. Tá? Mas eu não estava muito animado para ficar com a operação de long aberta. Tá? Eu abri um long nos 40 600 mas acabei fechando. Né? A gente teve muita liquidação de longs ali. Eu mostrei para vocês isso ontem. Né? Mas não ficar animado para manter o long aberto. Né? Esse foi o meu problema aqui. Tá? É, mas shortar, galera, em região de suporte, não dá para shortar. né mais com um stop muito longo assim. Tá? Eu estou usando muito aqui ó, o High Block Capital para avaliar meus tops, tá? galera é muito, muito apenas a ferramenta. Aconselho vocês a adquirirem adquirirem, tá? porque... Ela realmente me impediu aqui de fazer um shot, tá? Porque eu vi esse ponto de liquidação aqui. Então, a gente tinha liquidação aí acima de 43. A gente, pôde, a gente veio aqui exatamente buscar, ó. A gente foi, olha só o que aconteceu aqui. Ó. Vou dar um zoom para mostrar para vocês, ó. A gente foi exatamente buscar esses pontos de liquidação aqui, ó. O Bitcoin foi lá, certinho, ó. Exatamente na região para buscar os, a liquidação aqui desses shorts, tá? Obviamente agora a gente montou, né? Montou, botou mais liquidação acima, tá? Ainda mais aqui o indicador o sentimento sentimento dera uma boa melhorada. Vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Tá? A gente botou mais liquidação aqui em cima nessas regiões. Mas agora, nesse momento, pessoal, a gente está com muita liquidação abaixo, tá? Essa é a primeira ressalva para vocês. tome cuidado aí com os longos de vocês, tá? Eu sei que tá, tá, a análise técnica está interessante, mas a gente pode ter mais de para o Bitcoin, tá? Ainda mais sobre esse pequeno que está agora buscando uma região de resistência, tá? Então fique atento sobre isso. Tá? Então essas duas ressalvas Temos muita liquidação abaixo De acordo com a Reblock Capital tá? Mas essa ferramenta aqui está sendo incrível Ela mostra exatamente que os pontos de liquidação Onde o Bitcoin vai buscar tá? Então para mim aqui é a região ah, aqui, ó, A gente pode ver que Inclusive aqui ó Long de 100 aqui, ó. A gente tem long de 100 vezes aqui, ó. A partir dessa nessa região aqui, próxima aqui dos, dos 40 mil dólares, 40 .200, tá? Até aqui, ó. Essa região dos 39.700 Tem bastante aqui, uh, né? Long aí, tá? Uh, de 100 vezes, pessoal. O pessoal abrindo long aqui, tá? Em alavancagem alta, tá bom? Então, assim, aqui é as informações da Binance aqui, de acordo com a ferramenta da Hayblock, É bem interessante. Vou fazer, vou tentar fazer aqui um tutorial também aqui, uh, Sobre essas ferramentas aqui, porque o pessoal tá, tem sempre perguntado. Eu tenho só conseguir parar aqui, pessoal. Eu quero fazer mais tutorial. Aliás, eu estou fazendo uns treinamentos bem legais. Eu, em breve vocês vão saber o que eu estou falando, tá vai ficar bem interessante. Tem um material que eu estou elaborando aqui de como a gente fazer para. como fazer para a gente uh, rentabilizar as nossas stablecoins. Tá? tá bem interessante o material aqui, é um, um modelo de trade que vem fazendo aí né uh, praticamente. Bastante tempo, testando bastante aí Tem funcionado muito bem, tem rentabilizado Minhas stablecoins alavancado, galera Vocês vão ficar surpresos com esse material que eu tô elaborando aí, tá? Bom, então essa é a primeira ressalva, tá? Esse pequeno só comentário para vocês daqui a pouquinho uh, Indicador de sentimento, pessoal Isso aqui aconteceu, ó, na madrugada do Brasil aí é incrível, a gente despencou aqui com o long short ratio, acabou despencando aqui, ó, do nada despencou com o open subindo aqui, bizarramente o mercado deu uma deu uma reviravolta aqui, tá? Então saiu liquidando aqui muitos shorts, tá? E o momento para sair aqui do, do, da operação de long era nessas liquidações aqui, tá? Só que eu acabei saindo nessa liquidação aqui, ó tá? Acabei saindo aqui nessa liquidação a gente teve uma liquidação de 13 milhões de dólares eu acabei fechando meu long aqui, ó aqui embaixo, galera, tá? Nos 41.150 mais ou menos aqui, foi um pouquinho depois essa liquidação, que eu fui ver, fechei meu long, tá? Uh, não abri short, tá? Porque a gente tá no suporte e o Bitcoin fez esse pump aqui, tá? Uh, então é isso. Então essa, essa aqui são as regiões a gente fechar, tá? Então uh, o ideal é a gente, a gente sempre fechar operações aqui parcialmente, né? Mas eu realmente tava um pouco incomodado aí com, com, com o mercado. Um, então, galera, agora aqui é o seguinte, ó, uh, a gente também, de novo, nesse momento, está com o Long Short Rate abaixo de, abaixo de 1 aqui, tá? Então, a gente está abaixo de 1 nesse momento aqui com o Long Short a gente pode dar uma olhada aqui nisso, tá? Vou tentar até ver se eu consigo dar um zoom aqui para mostrar para vocês, ficar um pouco mais claro aqui a, a, a tela, vamos dar, um zoom, vamos dar um zoom aqui, vamos olhar juntos, então. Ó, a gente está com o Long Short aqui, né, abaixo, vou botar essa tela aqui mais para o lado... Então, o long foi para baixo de de 1 aqui, tá, pessoal? Bem importante. A gente também teve aqui, ó, o nosso o nosso open subindo forte, tá? Então, daqui o open subindo tá muito forte. E com o long caindo, pessoal. Então, isso aqui tá muito bullish, tá? A gente tá numa região de resistência, tem resistência, bastante resistência ali nos 43.800 dólares. Tá mas a coisa tá bem interessante com o Bitcoin tá entrando aqui agora né? nesse momento a gente está tendo suporte aqui entrando para o Bitcoin tá então temos aqui o book comprador aqui né entrando tá com nosso open subindo aqui tá Que não tô conseguindo desenhar e nosso long short ratio aqui ele despencou para baixo de um tá então tá bem interessante aqui eu acho que cortar o Bitcoin aqui baseado indicadores de sentimento não tá muito bom uma boa ideia tá a gente pode ter mais pump para cima sim tá bom então uh, vai depender muito o que acontecer com o mercado e com SP 500 tá então tem que ficar de olho uh, eu assim pessoal tô aqui em cima do muro um pouco aqui tá mas a coisa tá bem bullish eu, Honestamente, também vocês análise técnica bullish os indicadores sentimentos tá bullish a única coisa que está me incomodando realmente aqui tá é realmente a, a as liquidações aqui tá os pools de liquidação que estão extremamente uh, para baixo tá e também o SP 500 eu vou comentar para daqui a pouquinho para vocês tá é, então, pessoal, em relação ao Bitcoin é isso, tá? Vamos olhar aqui o Ethereum. O Ethereum quero mostrar para vocês aqui o que que eu tô é, de olho. Então vou mudar aqui a tela de novo, ver se tá tudo funcionando, tá? Tô usando só uma tela aqui, tá? Então, galera, olha só o Ethereum, né? Algo bem interessante para Ethereum aqui mostrar para vocês. Olha só o Ethereum fez esse pivô também aqui, ó. Tá incrível, né? A análise técnica do Ethereum também aqui, ó. veio tipo, aqui, rompeu essa linha, testou, né? Aqui era uma compra, né, galera? Só que como eu não tava, como eu não tava, não tava muito animado com Bitcoin, acabei não fazendo compra no Ethereum, acabei não operando o Ethereum. E olha só, fizemos pivô de alta aqui agora e se a gente pegar esse alvo aqui do pivô de alta, olha só onde a gente vai dar, vai dar aqui ó, ó, pivô de alta aqui, projeção Fibonacci, ó galera, a gente vai dar, já ah, peguei a região certa aqui, deixa eu só ver confirmar, confirmar, ó, desse, dessa subida toda que a gente fez aqui pro Ethereum, tá? Aqui, pivô de alta primeiro alvo. Vai dar aqui próximo da região aqui dos 3.300 dólares, mais ou menos, são os topos anteriores aqui, tá? Nessas regiões. Então, o Ethereum tá bem interessante, ó. Tá bem, bem interessante mesmo. Próximo aqui desses outros, outras, essa outra linha que a gente tá aqui agora formando também, tá? Então, o Ethereum vai poder testar também de novo esses topos, tá? Vai ser interessante isso aqui continuar, tá, galera? Então, tem potencial, sim, de continuar. É... Até aqui no reblock eu não, não testei, acho que não tem aqui o Ethereum não, tá? Para ver essas... essas, essas uh... Aqui tem, na verdade, tem o Ethereum também. A gente pode dar uma olhadinha no Ethereum aqui como é que tá Mas eu gosto de olhar o Bitcoin, tá, pessoal? Para mim o Bitcoin é, é o que eu gosto de acompanhar. O Ethereum aqui, ou não estava nem operando, tá? Vamos ver aqui agora o Ethereum rapidamente, vou botar 0,25. É, o Ethereum não tem muita informação aqui não, tá? Acho que eu tinha tentado ver isso aqui para Ethereum. Acabou não aparecendo muita informação. Mas temos aqui mais aqui desde aqui abaixo, de acordo com um reblock também, tá? Não sei se essas informações estão bem acuradas aqui. Eu até vou perguntar para eles aqui. Mas eu vi para algumas altcoins que tá estava bem interessante. O Ethereum tem mais liquidez aqui abaixo, de acordo com o high block, tá? Mas está um pouco estranho isso aqui. Tá? Não tá... tem muita informação. Parece um pouco estranho. Tá, galera, então uh, o Ethereum também a princípio tem mais liquidez, uh, mais liquidez abaixo, tá? Uh, mas o Ethereum vai seguir o Bitcoin, pessoal. O que o Bitcoin fizer, o Ethereum vai fazer também, tá? Não, não vejo o Ethereum fazendo algo muito diferente o Bitcoin despencando e o Ethereum subindo, tá? Não é algo que. Então por isso que eu não faço, quebro tanta a cabeça a análise do Ethereum, porque o Bitcoin é basicamente o Batman, o Ethereum é o Robin, tá? Então o Ethereum vai seguir o que o Bitcoin vai fazer, é, é ponto final, tá bom? Então galera, o Ethereum está na mesma situação com o Bitcoin. O que está preocupando aqui agora também é a relação relação a, a SP500. Só que a gente está aqui agora entrando, galera, eu falei para vocês ontem, né? Ah, essa região aqui, ó, a gente está subindo agora. e, Deixa eu limpar aqui essa tela. Ah, a gente está aqui agora indo buscar essa região aqui do 68, tá? Então isso aqui é uma região com certeza de resistência. E a gente já subiu muito com a SP500, olha só, pessoal, a gente já subiu muito aqui, ó. então vamos puxar aqui, a gente subiu praticamente até agora, a SP500 subiu 9%, tá? bastante coisa, e sem ter uma correção aí considerável, tá? vamos pegar aqui até o semanal da SP500 aqui, ó. a gente subiu muito, galera. a gente não teve uma correção ainda, tá? então é de se esperar que a gente tenha uma correção próxima aqui, tá? a gente tem que testar regiões de resistência, inclusive no semanal, inclusive aqui, tá? regiões de resistência, então essa faixa aqui para mim no, na SP500, tá? essa região aqui com certeza vão, vai ser resistência. Ó, tá? Então tem que ficar de olho, tá o 68 também ali que eu mostrei para vocês, tá? tem que ficar de olho para mim. Aqui a gente pode ter retração tá? e o Bitcoin pegar essa liquidez está baixo também. Tá? Então tome cuidado com os longos de vocês aí, não saem uh, se expondo tanto no mercado, mas o Bitcoin está bullish sim. Tá? Se não fosse SP500 aqui uh, nessa situação, né? ter subido tanto... E a high block aqui não apontasse liquidez tanto para baixo assim eu estaria bem mais animado aqui com Bitcoin e enfim na verdade se eu tivesse menos informação eu teria feito mais operação aqui tá pessoal na verdade é isso tá se a aqui me, me travou um pouquinho mas tem me salvado bastante tá então é isso às vezes a gente tem muito indicador para tomar decisão acaba não tomando a decisão correta que foi para mim que aconteceu ontem tá mas é, também ajuda muito porque me evitou de entrar por exemplo num shot, tá então é, é isso tá galera então tem que ficar tem que ficar de olho e a, a gente entender que a, os indicadores eles uh, às vezes muitos indicadores atrapalha por isso que eu não fico usando tanto indicador aqui nos meus nos trades tá eu uso RSI volume tá médias e é isso pessoal candle tá não tem muito mistério eu acho que para operar Bitcoin não precisa mais do que isso alguns indicadores que eu uso também aqui como CPR tá acabou olhando acabei, acabei não falando mais dos meus vídeos né o CPR outros indicadores aqui que eu gosto de usar então, aqui usa as médias, o CPR, tá? Volume. O CPR, inclusive, aqui, ó, a gente formou ó, o suporte agora nessas linhas centrais do CPR, tá? Então, a gente tem alvo aqui, ó, esse primeiro alvo da R1 aqui, a região dos 47.800, tá? Mas eu vou comprar esses topos aqui agora. Acho que o CPR nessa lateralização aqui não está muito interessante. Eu gosto de usar o CPR, gosto de usar o volume, as médias, tá? O RSI, divergências aqui no RSI, tá? Fora isso, pessoal, é muita enrolação, tá? Não tem necessidade. Para mim, Bitcoin é um mercado muito manipulado, então, a de sentimento aqui, tá? Olhar liquidação porque o bitcoin é essas corretoras pessoal do bitcoin eles sabem ele as corretoras né é acredito que elas até passam informações aí para essas baleias aí que manipulam o mercado elas compram informações corretoras sabem exatamente onde está a liquidação da galera tá elas vão buscar essa liquidação aí para e estopar, né, ele criar muita gente. Então você tem que saber que o mercado é manipulado e tem que saber usar essas, essas outras ferramentas aqui porque é incrível, tá? Ficar só aqui realmente... Uh, eu comecei realmente a melhorar muito meus trades aqui quando eu comecei a olhar outros indicadores aqui uh, relacionados com a manipulação do mercado, tá bom? Galera, então aqui temos aqui ó, a resistência forte para o Bitcoin nessa região aqui, tá? As regiões aqui do, dos 43.800 dólares. Tem muita resistência aqui entrando, tá? Esse aqui que o Trading Light está me informando nesse momento. Então fiquem atentos aí, Tá? É, bem próximo aqui desses, desses topos anteriores. Acredito que a gente não faria, tá? acho eu até puxar aqui o, o Bitcoin. Eu estava de olho numa divergência aqui no uma hora, uma divergência, uma divergência bearish que a gente poderia formar. Mas me parece que a gente não vai formar essa divergência. Se a gente começar, se a gente fechar aqui o candle, ó, se a gente buscar essa região aqui dos 43.800 aqui, galera, ó, fechar o candle de uma hora aqui em cima, tá? Mas tiver uma divergência aqui, o RSI formar aqui, topos descendentes aqui, ó se a gente fizer isso aqui, Tá? isso aqui formando tá? com, com topos ascendentes aqui, ó, tem que ficar de olho porque pode ser uma oportunidade para a gente até avaliar, né, dependendo de fazer um short o Bitcoin, tá? mas indicadores de sentimento estão extremamente bullish, tome cuidado, se bem que eles estão aqui está numa região também de... o né, preço já subiu bastante também, tá? então indicadores aqui a gente tem que Moderar aqui com eles, estão tão, tão interessantes, tão bullish aqui, mas eu ficaria também uh, um pouquinho para trás. Que o, Bitcoin, o preço corrigindo aqui, a gente pode ver esses indicadores também, ele dando uma piorada, tá? Em acabar entrando aqui, uh, o launcher do acabar subindo, pode ser que o esse o pessoal começa, né? O mercado é muito dinâmico, tá, pessoal? Então. Praticamente de ontem para hoje o Bitcoin saiu da água para o vinho, tá? Basicamente eu vou falar para vocês. É, peço desculpas às vezes, tá? Porque quando eu boto aqui o, o, a, uma análise, eu boto o meu sentimento que eu tô sentindo mesmo mercado. Tá? E realmente o Bitcoin me surpreendeu de ontem para hoje, tá? E mercado é assim mesmo, galera. tudo. É saber lidar com as incertezas aí, tá? Isso é a vida de trader aí, tá bom? Então é isso, galera. Participe do grupo do Telegram e a gente... Vamos, vamos falando aí, amanhã tem mais uma análise com Bitcoin, com certeza, tá bom? Deixa aquele like e a gente se vê amanhã aí. Um abraço, valeu!